Fala, fala, galerinha! E aí, é, é Eu sou o Norberto, eu sou o Marcial Elefante é Literário, e hoje a gente vai fazer aqui um joguinho relacionando ah. livros e músicas. A gente não tem mais o que fazer, o que inventar. É. Sim, a gente não tá tem. inventou a gente vai consigo. agora, né? É. a gente tá tipo. Acabamos de inventar esse vídeo e a gente vai colocar uma playlist pra tocar e a gente vai ter que trazer um livro que relaciona com essa música. De é. alguma um playlist só? Não, não, Ah, então vai ser qual playlist? Uma tipo sucesso do pop. <risos> o quê? É um tipo assim, é. Né? Top 50 Brasil, que aí fica, né? Pronto, Misturando. só agora. É, não. Tem uns fãs Tipo, tô agora bem. vai sentar Rabiola <risos> Eu não tô bem não quer dizer Brasil? Porque música é essa, Vocês estão ouvindo. <risos> Vamos dar play. Um, dois, três, meia hora eleitoral já. Ei, certo Não sei, eu não conheço. Nem todo erro é errado, de, não, trás de, de trás pra frente. Henrique e Juliano. Ah, meu Deus, Às Deus, vezes eles bem. beijam bem. Olha eu aqui, hein? Eita, errando de novo. Só faz de danseira. Música de amor. Que é um erro, mas foi na verdade uma coisa boa. Pois eu tô pensando em outra coisa, eu tô pensando no livro que é de. É que de, vezes de tipo eles Flashback, que bem. não é contado na maneira certa. Não sei. Qual livro? Ah, já sei. Mata a tranquilidade. chutei <risos> aqui. Às vezes. É, tu leu? Isso, tudo bom? <risos> é, porque a Katia é a protagonista, ela é tipo. Ah, isso é, eles estão num relacionamento, mas é um erro pra ela. Mas na verdade não é, porque o tá <risos> <risos> é no segundo, amor está presente. E Zé M. É não. Jerry Smith, DJ Kassua. <risos> Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Eu conheço essa música. Qual é o livro? O Jorô do Duelo, Jeremy Smith, tá mandando. Você sabe é uma música? Desde já Moreno, já vendo o Lorinha, Eu também me atendo, acho que é as palavras. Porque ah, o primeiro livro que eu pensei foi baseado em fatos reais. E foi um, um dos melhores livros que eu li no passado. Porque eu tô achando a melhor a música. do, do ano, entendeu? Ah, entendi. foi pra, pra, pra pra o céu, pra pra céu, pra a é a a melhor ano. livro. Entendi. <risos> é, porque com essa letra eu acho que não, não sei. É, não vai livro, mas... Tu Parabéns na minha ganho. É o WS, né? É o Safadão. É. Como com 15. Ah. E já pensou... Tu conhece, né? Já. 5 dias, 1 hora, 10 minutos. É uma música de amor. Hum. Já pensou, arcontinado 15. a gente se amando... O lado fez o amor. Né? É. É, não, é dá uma estreita, né? É, é, um, é, é meio tenso assim, às vezes. Eu, eu não sei porque eu passei em métrica, acho que é porque é frio. É porque tem uma condição <risos> pra ficar só aqui, ó. <risos> acho que é porque é inverno, Aí, é, enfim, não que 15 seja inverno, mas enfim, entendi, é mas, frio. Ah, mas é isso. É porque 15 pra gente é inverno, gente, é aquela, gente. É com isso. certeza é né? já tô aqui com frio só de pensar, ok? Eu, perco fico muito... Não esquece. Mila. Ah! Tava tá batido aquela luva e chegou. Demorou toda hora. Essa aqui é uma música de animação. Bem pra cima, né, jovem? Um livro de dançar. Um livro assim, feliz, vem pra cima. olha é? Eu só leio um livro pra cima. Não. <risos> não, essa resposta não existe pra esse assim, Já sei. Eu vou dizer aqui amor plus size. Porque na verdade tem, assim, uma coisa de superação. Uma festa que a pessoa fica feliz depois e vai só dançar. Então, dá um top. Então, achei top. Eu só não sei porque tu tá gritando, mas... Ah, porque eu tô... Ei! Essa coisa. que é essa? Coisa? Ah, é. 2, é. to... Dualipa. Essa música é muito I'm boa mine. Meu Deus, fica muito é boa Eu não tinha enjoado, mas ela é ótima. como eu não saio, eu não jogo. Eu, eu tô aqui, ó Eu não sei porquê, tipo, não vai ter muita fé não Mas um livro que me veio logo a cabeça Com essa música de regras Foi Projeto Projeto Rosie. É, é Rosie? R Rose, Rose. É, que é um cara que ele é super metódico, cientista, e ela é bem estabanada assim e tal, e eles foram um casal. Ah, então é amor, né? É, exatamente. Aí R R só porque Regra, <risos> ele é bem metódico, aí eu pensei nisso, regras, entendeu? sei nem o New Ele é bem divertido, bem, tipo, bem tranquilinho de ler e tal, bem divertido. <risos> Quem sabe ler esse nome? Conheço essa música? E conheço essa música, não, vamos passar. Vamos botar uma música que... Essa. Por quê? Esse é aquele homem. É, é. <risos> que tem aquele que faz assim. Meio. <risos> eu não vou saber o livro. Esse aqui é o livro dos Mano. Tem umas quebradas. Tá valendo. Não, eu, eu não vou com algum livro de, de escola também achicado. Porque eu, eu já imagino uma galerinha tipo bem americana, escutando. Mas um, que... um bocado cada gente é da 90inde, não sei o que, não sei o quê <risos> é, é, tem um livro que tem uma coisa assim. É, a cidade murada. Okay. Tem umas gang, umas, umas coisas. Ah, e bem. tem os jovens também e tal. Não sei o que. Tem um jovem lá. É tem, que é garganta, tem um jovem riquinho lá e tal. que acho que ele escuta essa música, talvez. Oh, <risos> ah, ah, ah. <musicação> ah, ah, ah. Eu não consigo escutar essa música, eu não li, mas eu não consigo não relacionar com Game of Thrones. <risos> é, essa música é, né? Então, os Porque caras que a gente também falam. Ele fala de Game of Thrones. Então Game of Thrones eu... a gente não pode. O quê? Eu vou até pegar aqui. Não faz sentido. Eu tenho aqui. Olha aqui. Esse vai ser Game of Thrones. <risos> Mas sem indicação, é, é, vai ser. É, eu não ia, mas muitas pessoas leram, muitas pessoas amam. A não, o tamanho dele aqui já tá só. Ai, ah, ah, Deus. Você tem que te, te desculpar por esse vídeo? Claro que não, a gente tá aqui ó, só, sabe? A gente se divertiu, todo mundo escutou uma musiquinha. Pessoal, se você quer fazer esse vídeo, tá liberado! Né? É, é certo. Espero que seja melhor que a gente, assim. Mas vai dar certo. Mas, mas é divertido, é divertido. A gente enriou horror por aqui. Não esquece, ó, de deixar o seu like se você assistiu esse vídeo até esse ponto. Os links para os vídeos que a gente falou vão estar aqui. Assim como as músicas que a gente ouviu, se você não conhece lá, né? Vamos deixar tudo aqui embaixo também para você saber. Se inscreve no canal se não for inscrito. Até no vídeo, né? Frequentemente. Frequentemente, para não dizer todo dia, né? Desse mês de abril. Fica ligado nas nossas redes sociais e tudo que tá acontecendo por aqui. E vai assistir os vídeos antigos. Tem uma playlist aqui em cima, nos cards. Pra você assistir todos você ainda não ouvir, tá valeu, valeu. Uhum. Lorena jogando Lorenia jogando Tu Tu Tu o Tu não! <risos>